Olá! Conseguem adivinhar? Vou-vos dar uma ajuda. Já sabem, se no final gostarem, demonstrem. Compartilhem com os vossos amigos. Se não forem subscritos, é só subscrever e assim ajuda o canal a crescer. Vamos embrulhar aqui o menino. é que eu vou conseguir fazer o unboxing num sítio tão pequeno tive alguma dificuldade aqui com o meu setup para conseguir fazer o unboxing aqui de uma caixa que já é grandinha xato pronto e agora é tentar descobrir como é que eu vou abrir isto vou começar aqui a cortar as 20 colas a mais Vem aqui, vem acondicionado. agora não pouparam na fita cola. Aqui já está, aqui já está. Agora, como é que eu consigo abrir isto? Um bocadinho sorte, consegui abrir isto ao contrário. Isto é assim. Agora está ali o adaptador. E eu agora estou aqui atrás e não consigo ver o que é que se passa. Isto é o adaptador. Ah, é aqui o, aquele papel que normalmente a Guy Herbes me mandar a dizer o que é que cá tem dentro. que tem aqui um adaptador europeu e que vem aqui o midrone 4K. Ora, o adaptadorzinho, fica já aqui no canto. Tem aqui uma carta de recomendação. Aqui, livro de, penso que seja o livro de instruções, é um manual. Sobre o drone. Aqui para fazermos download do aplicativo. Como é que isto é montado. Que tipo de material usa. Aqui um livro para eu ler quando for dormir. somente quando eu já estiver bem a dormir. Mas guardar. Ora, eu estava à espera disto vir numa caixa em papel, e isto é esferovite, Vou dar mais uma volta à caixa, Ui. se calhar não é bem assim, esta aqui é a caixa principal caixa castanha, e por dentro vem com a proteção do esferovite. Tirando o esferovite, aqui não tem nada. Temos aqui o nosso amigo. Já vou falar dele. Aqui bem arrumadinho. E traz aqui mais coisas. Hélice. Ei, que louco! Vou-vos confessar uma coisa. O primeiro toque, é uma sensação muito agradável. Onde sente-se um bom acabamento. Uma particularidade do Midrone 4K. Os pormenores são todos em dourados e cinzentos. Ora, dois conjuntos de hélices. São quatro. A bateria. Aqui uma bateria de 4S de 5100 mAh. Ora, o é que é isto traz mais? O carregador. Aqui o carregador para carregar a bateria. Não serve para carregar o comando, porque o comando é outro sistema. Traz um cabo USB para mini USB. Para ligar o drone ao computador para fazer uma atualização. Ou para ligar o controle ao computador ou ao telemóvel. Para fazer atualizações. Ou para ver as informações no telemóvel sobre o drone. Ora, fica espantado em ter vindo aqui o Dungle. Isto aqui é uma pen que é colocada dentro, dentro não, embaixo do comando, onde faz depois ligação com o nosso smartphone, onde podemos depois estar a ver o que o drone está a ver, uh, configurar o drone através do telemóvel, usando esta penzinha. Ora, vem aqui mais um cabo, é da alimentação, para ligar... Aqui é o carregador. Meus senhores e minhas senhoras, eu apresento-vos uma câmara 4K. Aqui do Mi Drone. Todo com pormenores em dourado. Quer dizer que é o 4K. E por final, dentro da caixa, Vem o comando que não quer sair. Deixei-me divertir um bocadinho. Aqui sonhar. Aqui em baixo, colocar o dangle ou o cabo USB para ligar o telemóvel. Mais botões aqui... Tem botões deste lado e deste. Tem scrolls de um lado e do outro. é torlendo. Ora, aqui na caixa não tem mais nada. Agora temos aqui o drone. Desde já quero agradecer ao Filipe por me ter cedido o unboxing do drone que ele comprou. Que o drone não é meu. Vou deixar na descrição a página do Facebook dele que é onde ele presta serviços. Vocês vão lá e vão ver que alguns serviços são bastante engraçados. São 4 horas de pura loucura com os serviços dele. E só digo mais uma coisa, tem a ver com imagem e vejam o que ele tem para vos oferecer. Continuando aqui com o drone. Ai, já estou nervoso Daqui aqui estar a tirar a um drone já a sério estou habituado aos meus drones que eu faço em casa tem uma boa sensação ao toque sinto como se fosse a minha primeira vez ora, já peguei no drone pusei o drone ora aqui dentro é onde tem a bateria onde vou encaixar a bateria isto tem uma posição, eu é que não sei qual é. É sempre ao contrário. onde ele fez o clique. Carrega uma vez, ele diz a quantidade de bateria que tem. Acende ali as luzinhas. Se eu clicar e voltar a clicar, ele vai fazer ali e ele vai ligar. Ó, oh, ligou. Não é Tem luzinhas em baixo. Que piscam. Para desligar. É voltar a clicar. E voltar a ficar lá com o dedo. Vai fazer ali uma contagem decrescente. E vai desligar o drone. Desligou. Aqui por baixo. Tem aqui o sensor. Os sensores da proximidade do chão. Tem ali uma micro câmara que é para ele saber onde é que está o chão e conseguir ler o chão. Isto é um drone muito completo, aqui tem uma tampinha onde temos que puxar aqui uma patilha e está aqui a entrada USB, a mini USB, pontei ali as ranhuras o Gimbo o rimbo vai entrar aqui ali também tem o sítio para clicar para fazer o binding com o comando ora, isto ao é encaixar aqui tem que ser ao contrário vai encaixar aqui tem que fazer um clique pronto, fez o clique para virar as pernas é tem aqui umas patilhas de lado que nesta zona aqui para baixo que assim tem umas patilhas de lado se puxa tem que estar abertas e ele automaticamente vai trancá-las ver se o gimbo mexe uma vez e volta outra vez a carregar Está a fazer a contagem decrescente. Está a mexer o gimbal. Ele não vai mexer aqui no rádio, porque o rádio não está abendado. Isto tem que ser abendado. Isso é num próximo vídeo. Uma particularidade do Mi drone, de 4K, é os motores que as hélices só funcionam neste drone. Ele tem aqui um sistema de rosca diferente. No 1080p era da rosca. É como se fossem os meus drones que eu tenho que faço em casa. Ah, preciso fazer uma pequena força. a lá a ter uma dificuldade. Em colocar o drone. Aqui tem uma setinha. E aqui tem o, um embudo ou aloquete a dizer aberto ou fechado. Neste momento está assim aberto. Agora é só chegar aqui e rodar e está fechado. E assim ficam as hélices trancadas Não há roscas, não há nada. Ora isto é um drone ainda bastante grande. O comando é o mesmo sistema. Se quisermos ligar o comando é carregamos uma vez, ele diz nos a quantidade de bateria que tem. Carregamos uma vez e voltamos a, a carregar. Ele vai ligar. Para desligar ao é o mesmo sistema. É carregar uma vez e voltar a carregar. Ele assim desliga. Ora, eu vou tirar as hélices porque não convém ter as hélices para fazer testes. Gostei mesmo da sensação das hélices. Do toque. Muito afixo mesmo. Esta pecinha é para guardar quando andamos com o rimbo. Agora... Vê-se a estabilidade dele. Muito bom. Para desligar o drone. Carrega-se uma vez. Volta-se a carregar. E ele vai fazer aqui uma descontagem descrescente. E desliga. tirar alguma força. Se comece... Por ser a primeira vez, isto demora sempre um bocado a ligar e a desligar e essas coisas todas. Para tirar, é puxar aqui a patilha, puxar aqui o gimbo, o limbo à parte e o encaixezinho com a patilha. Para voltar a baixar as pernas, é puxar as patilhas aqui do lado e ele deita-se. E bastante compacto, fica bem guardado. Começamos a andar com uma caixa muito grande para andar com o drone atrás. Aqui fica o comando Aqui. o cabinho. A bateria, o carregador. Uma das coisas muito importantes. Por causa disto que o meu colega comprou o drone. Por causa da câmara 4K. O Dangle. acho que assim mostrar aqui uma coisa. O rádio. Tem aqui esse sistema. Como veem, está ali o telefone. 75 polegadas deixa aqui perfeitamente mas sem capa porque com capa fica assim meio esquisito quando quisermos arrumar é só clicar para baixo o dangle que encaixa aqui para fazermos a ligação ao telemóvel depois o cabo USB as hélices já estou a deixar de ter espaço o adaptador, mais hélice e o manual de instruções. E assim, tenho aqui um drone que é muito bom. Qualidade de preço é bastante bom. Tem sensores da proximidade do chão, para estar a baixas altitudes e conseguir ficar bem quietinho no ar. Não tem sensores laterais, é só para baixo. O meu próximo vídeo a explicar um pouco mais sobre o drone. E fazer alguma série com atualizar. Como funciona o aplicativo. Que é para uma pessoa se divertir bastante e tirar o maior partido. De um drone bom, barato. E que tem uma câmera 4K. Continuem a ver a minha série do F450. Até já.